Uma pessoa só fica impedida de votar caso não compareça às urnas em três turnos consecutivos sem justificar a ausência. Isso é fato. Uma eleitora afirma que ocorreu uma fraude, porque mesmo tendo o comprovante de votação do primeiro turno das eleições deste ano, na certidão emitida pelo e-título, consta que ela não está quite com a justiça eleitoral por ausência às urnas. É boato. Segundo o TRE de Goiás, ela não votou e não justificou a ausência no primeiro turno das eleições municipais de 2016, e não na desse ano. Não estar kit com a justiça eleitoral não impede ninguém de votar. E o voto de quem está nessa situação vale como qualquer outro. Não deixe as fake news irem para as urnas. Vote consciente e sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.